Dois templos enormes que estão localizados bem no centro de Kyoto. São destinos imperdíveis para quem quer vivenciar o budismo japonês contemporâneo da seita Jodoshin. Terra pura e verdadeira. O templo ocidental exibe algumas obras-primas da arquitetura do período Azuchi-Momoyama e do início do período Edo, o que o tornou assim patrimônio mundial da Unesco. Já o templo do Oriente é a maior estrutura de madeira de Kyoto e dedicada ao Shingan, o fundador da seita Jodo-shin. A poucos metros do templo oriental está um pequeno jardim japonês chamado Shoseien. Ótima pedida para quem quer visitar o local durante o outono. Esses são o Nishi e o Higashi Honganji. Eles funcionam das 5h30 até as 17h30, podendo variar para mais ou para menos dependendo da época do ano. Não há custo de admissão, mas se você quiser visitar o Jardim Shoseien, o valor é de 500 ienes. O Nishi e o Higashi Honganji ficam em Kyoto. E, se você curte espiritualidade e arquitetura, eles não podem ficar de fora do seu roteiro de viagem ao Japão.